Olha, a Goinfra sorteia pontos comerciais à Rodovia dos Romeiros nesta próxima segunda-feira. Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente e vai contar como é que vai ser. Pat, bom dia para você. Todo mundo na expectativa de ganhar um dinheirinho com a festa de trindade, né? Exatamente, uma renda extra, né Manu? As inscrições terminaram no último dia 30, né? Dia 30 do mês passado e agora vai ser realizado um sorteio, porque muitos comerciantes se inscreveram e não tem vaga para todo mundo. Quem vai explicar para a gente é a Vanessa Borges, que é gerente de segurança rodoviária da Goinfria. Vanessa, conta para a gente, bom dia, quantos comerciantes procuraram aí por uma vaga, né? São quantas vagas disponíveis? Conta tudo para a gente. São bom dia, né? São 166 vagas né? disponíveis em seis locais diferentes e foram aproximadamente 700 inscrições. E é, não basta a inscrição, né? A pessoa precisa segunda-feira, agora dia 22 de maio, a partir das 8 horas estar presente na Goinfra para o sorteio. O sorteio vai acontecer de forma escalonada, de acordo com o espaço que o, que o inscrito escolheu. E aí a gente vai ter sorteio até às 14 horas, né? Começa cedinho, horário que começa? Começa às 8 horas. As pessoas têm que estar lá a partir das 8 horas todas ou foi dividido ali o horário para cada área? Então, foi como eu disse, é escalonado para cada área. Então, quem se inscreveu para a região 1 precisa estar lá às 8 horas. Às 9 horas vai ser a região 2, né? E aí... Somente entrarão no, no auditório as pessoas inscritas realmente para a gente poder ter um controle maior, porque são muitas pessoas, senão a gente não, não consegue organizar bem né, o espaço. Uma vez sorteadas, elas precisam atender algumas regras, né? padronização de barraca, tem que também emitir uma taxa. Quais são essas regras? Lembra pra gente. A taxa pra, de ocupação né, para utilização da faixa de domínio deverá ser emitida no site da Goinfra. É uma taxa de R$ 44,25. Deverá ser paga do dia 23 até o dia 30 né, de, de, de maio, agora. É, para depois apresentar a documentação lá na, na coordenação de faixa de domínio para a gente efetivar realmente essa, essa inscrição. E a pessoa deverá providenciar... O seu, a sua barraca, né? A barraca padronizada de 4 por 4 metros, mas cada um deverá é, providenciar a sua barraca. Que tipo de produto pode ser comercializado? Diversos tipos de produtos, alimentos, bebidas, né? roupas, bijuteria, enfim, é, exceto bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica não pode por, por se tratar de uma rodovia. Muito obrigada pelas informações, estão só reforçando, o sorteio vai ser realizado na próxima segunda-feira e quem se inscreveu tem que estar pessoalmente lá na sede da Goinfra para participar então, deste sorteio, se for contemplado, seguir todos esses critérios aí para poder fazer as vendas à vontade durante a festa ali de Trindade, Manu. Que bacana, né, Pat? oportunidade para essas pessoas, sem dúvida alguma. Obrigada pela participação.